Esse vídeo dessa maquiagem é a maquiagem do Natal Hoje não é Natal Mas tudo que vai daqui por diante vai ser do dia do Natal Porque eu não vai dar pra mim gravar no dia Porque eu vou gravar vlog e vai ficar muita coisa no dia Vai ser muita coisa pra me preocupar A minha sobrancelha, gente, ela não tá feita completamente Ela tá começando a crescer, é só limpar Eu ia limpar ela hoje, mas eu decidi não limpar Porque eu ia gastar um dinheiro atuação que eu posso consertar Então, gente, nos outros vídeos de maquiagem que eu gravei aqui é, eu mostrei a base que eu uso, eu uso a base da Avon em creme, a minha é bege médio e eu uso uma réplica da, da Beauty Blender e eu vou aplicar... Pele pronta, eu não capricho muito na pele, não. Porque a pele é muito oleosa e depois sai tudo. Então eu tô tentando achar uma base mate que combine com o meu tom de pele e que fique bem legal, né? Essa base ela é até legalzinha porque você passa a mão e ela não sai. Então eu gostei dela. Mas quando eu começo a suar, ela começa a sair. Então ela não é mate completamente. Como vai estar tá muito calor, gente, eu não vou abusar muito. É fazer contorno e isso e aquilo. Não vou fazer mais, eu só vou fazer o, o necessário assim mesmo Porque vai estar muito calor lá, vai ser assim um ambiente aberto E não vai ser legal, né, suar ficar pingando Então depois disso eu vou aplicar o meu pó Que ele também é o bege médio da Avon Tá acabando, então só vou dar batidinhas assim só pra cobrir Pra poder ficar um pouquinho sequinha a pele Pele feita, acabei com a pele toda porque foi como eu disse. Ia fazer contorno, não vou mais e é isso. Agora eu vou pro olho. O olho eu vou fazer uma coisa fina, né? Eu vou começar aplicando em toda a minha pálpebra móvel. É essa sombra em bastão da Mary Kay, ela é bem brilhante, bem cintilantezinha. Ó, ela é bem cintilantezinha. Aí com esse pincel fino aqui eu vou espalhar bem. Aqui. Agora eu vou marcar bem meu côncavo com marrom bem opaco e depois eu vou passar um brilhozinho. Então eu vou pegar o um mais escurinho, que eu uso mais clarinho para sobrancelha. E de noite eu uso também pra sobrancelha. Mas eu vou pegar mais escurinho e vou marcar bastante meu côncavo. Roupa, sem fazer. Com calvulinho nessa maquiagem maravilhosa. E ela é bem fácil de fazer, né, gente? Não tem mistério nenhum. Aí eu penso, nossa, coisa difícil. Tá? Gente, é super fácil. Aí depois é só indo dar uma direitazinha, passar a de novo aqui embaixo. E é isso, gente. Olha a diferença. Que fica sem delinhadora. É isso. Sem rima. Ficou uma maquiagem vazia. Olha só, gente. Aí, gente, pra completar, eu vou passar. Mais um pouquinho dessa sombra em bastão Agora, gente, que eu passei o opaco Bastante opaco e brilhoso aqui no meio Eu vou vir com uma sombra mais clara E brilhosinha Eu vou pegar essa daqui Da paleta da Jasmine Eu já falei que eu não tenho o nome dessa paleta Mas, gente, todas as maquiagens que eu tô usando aqui relaxa Que é o dos outros vídeos e só esse aqui de novo, eu acho, né? O minha delineada é da Maybelline É esse daqui em caneta Gente, ele é muito bom, maravilhoso Meu churazinho, tô... Tô com pena, gente, que se acabar eu não sei onde eu vou achar ele, né? Aí, botei um pouquinho de branco Gente, eu não sei, eu vou usar esse pincel chanfrado E eu vou usar essa sombra, esse azul de sombra da Luridão. Então gente, eu terminei já de fazer minha sobrancelha, ela ficou bem assim, bem escurinha. Gente, eu usei esse batom Pop Glam da Dylos e eu vou passar essa máscara de cílios até Colossal da Babylon. Espero que vocês tenham gostado aí da minha maquiagem de Natal. Vou ficar por aqui na maquiagem agora confira aí o dia de Natal. Então, eu comecei a gravar e eu parei e tal. Então eu vou explicar pra vocês. Esse ano a gente não vai passar na tua aqui, a gente vai passar na Irmã do Cadu. Cadu e um padrasto. E amanhã, eu não sei o que a gente ia fazer, a gente. Tô com uma espinha enorme aqui, ó. na entrada de nariz. Então amanhã eu não sei o que a gente ia fazer. Assim, a gente ia ficar lá. Mas eu acho que eu vou na casa de mim. Vou dar um oi na casa da minha avó. Por parte de pai. Porque meu avô tá aí. Ou ele vai lá de madrugada, mas amanhã com certeza eu devo ir lá, não sei Mas, então é isso, gente, eu já fiz tudo que eu tenho que fazer Aí agora eu tô no ar funcionário porque tá muito, muito calor, muito demais é, eu já tomei banho, já lavei meu cabelo, eu fiz, não gostei muito do meu cabelo, né? Mas fazer o que? É a vida, é a vida Minhas unhas estão feitas Oi, gente, agora são 7 horas da noite eu vou tomar um banho daqui a pouco É porque eu tava, com, tava jogando GTA Vou tomar meu banho, vou começar a minha maquiagem Porque, né, eu quero ficar linda Gente, eu nem mostrei mostrar minha Natal tá pra vocês, né, então Minha vagina, meu Deus, assim. a minha estrela que quando você toca tem mais purpurina do que eu quando sou <risos> Que minha mãe, gente Tá horrível Oi, calma aí, gente, que eu vou fechar aqui então, gente, eu já tô com a roupa, a blusinha, assim, gente, é muito confortável, eu tô me sentindo, tipo, não é Natal, porque eu só usava roupa muito rima. E pra... então eu amo essa música, tô apaixonada E... eu já arrumava roupa esquerérrima e ficava apertada e... Ai, eu quero tirar logo e tal, e tal, e aqui, ó Aí é, que tirar um negocinho Isso, baby, don't it Gente, o creme que eu vou usar agora é esse daqui da Rinodeia Que é o Sensação Intratante Corporal Sublime Ó, oh. Sempre tem o Rinodeia no teu lado, né, querida? Então vamos lá Detetorante, agora perfume Minha Ai, mãe de Deus. novo Mãe é assim, gente, ela não bate não Força atrás, chega Sai <risos> entrando Gente, agora vocês claro, tem, tá claro. tem que fazer antes e depois dessa pessoa é. aqui é. Ó, pegar acabar eu volto maquiada, ali. Linda Amores, eu já estou pronta Eu fiz a mesma maquiagem Só que na hora de passar o delineador Aconteceu um acidentezinho assim Então eu passei Mas marrom Aqui ó, sona Aqui ó Então aconteceu um acidente Releva, acontece com todo mundo Vou mostrar meus acessórios para vocês Nessa mão aqui eu tenho Esse anel de coruja que meu mozão me deu Esse de coroinha não, a outra eu tô com isso aqui que é da minha mãe E esse que é o meu nó de compromisso Que ele é dois em um Aí eu tô com essa pulseirinha Com esse brinco que é bem conhecido E a roupa E o tênis da Adidas de rosa Que minha mãe comprou pra mim Eu vou botar depois E agora vamos lá, lembra da minha mãe do antes e depois Então vamos mostrar depois, não sei se vocês lembram Olha, gente Outra pessoa, né <sum> aqui Vai lá, vamos pronto! Denise aparece aqui, ó. Essa é a mãe do Cadu, gente. Agora chilá. lá a gente vai buscar a Nani. A gente já chegou aqui, olha quanto presente, calma aí. Olha quanto presente tá aqui, ó. A mesa tá linda, que susto! Aqui, ó, a gente, já se a a mesa tá linda, o meu namorado, o meu namorado não chegou ainda, porque ele é muito atrasado entendeu? atrasado E eles estão lá fora, tô tentando falar alto aqui pra vocês escutarem Aí a mesa ficou muito linda, gente, vou mostrar pra vocês. Mas ainda existe. Tô muito lindo, né, gente? Legal, daqui a pouco eu vou. A gente vai tirar um amigo e esperando só o primo do, do padrasto. Não, tá legal? Não. Tá, mas fazer o que? Vida. Beijo, gente. Mais gata é ela. E olha o que eu ganhei. Não, você não vou acreditar. Já te escondeu? Cadê a mãe? Já te escondeu. Olha. Oi, tá! Vai, para, mãe! Gente, eu tô. <risos> Aí vem com o tripé. Ele tá carregando ali já. Olha, gente. Tá feliz. aqui, gente. Vai, vai. A Deus. Levantem os copos, pessoal. Levantem os copos, senhores. Graças a Deus. Isso. Aleluia. 34 anos, a primeira vez que eu passo um Natal aqui no quintal da minha avó. Desde que eu me conheço como gente, nunca teve nenhum Natal com toda a família reunida aqui. Graças a Deus, Senhor, abençoe a Deus. o nosso Natal Amém. de toda a família. Aqui só tem família, senhores. Só tem família, Senhor, só tem família aqui. Graças a Deus. a eu... palavra, o um Bruce. Não, é o seu. Ah, vai, não, vai, calma, calma, eu desejo alô. Alô, graças a Deus. <risos> Gostaria de <risos> desejar uma boa noite a todos. Boa, boa noite. Boa noite, é nóis. <risos> lembre que o braço está levantando estranho ela. Um, dois, três. Sextão. Falar em qual língua? Um, dois, três. Fala, americano, a escada é pior. Gostaria de lembrar-vos. Eu dava. Que ah, é, bom, hoje é o nascimento de você. De graças Deus. a Deus. Graças a Deus. Já nasceu. Mãe, já, já, nasceu. É, é, já, é, já lá, nasceu. Já nasceu. É, já nasceu. Ah, já e 260 anos atrás. Lá. Graças a Deus. E muita gente quer né? isso, né? É. É. E, e é isso. Graças a Deus, Eu estou fazendo isso. Está, está tendo <risos> essa oportunidade de <muito> passar <risos> o, o Natal com vocês. <risos> <risos> Deus. Graças a Deus. É meu. Em quatro anos, eu, meu Bom, último dia, né? Natal com vocês. Lá três, quatro anos. É. Foi lá em casa. Foi lá em casa. Graças a Deus. Graças a Deus. É. é não, foi isso, dois é anos. Dois anos. Quatro anos pode não, quatro anos é o caralho. 2012. 2014. Não, não eu 2014. não estava aqui em 2014. Não, não, então não foi na casa do é, casado Eduardo não, não, foi, foi outra casa. Não, não, não, não. não, não, não, não, não, casa, não, não, não. É, não foi o Natal não. Foi ano novo. É, merda. é uma ah, merda. Carçado é uma merda. Eu quero só lembrar uma coisa. Esse ano nós perdemos dois mil da nossa família. Dois. Dois do meu lado do lado dela. Mas isso é importante, é de a gente continuar nossa é. vida e tem que continuar sempre. É, que e a coisa mais nossa importante união, né? que tem é essa união que tem aqui, ó. Isso aí. Bom de ver isso aqui. Eu adoro isso. É, adoro né? meus filhos, adoro meus, meus parentes. Adoro todo mundo que tá aqui. Adoro a emprestada. você. Te amo. <risos> Graça que continua essa vida, é. que tem sempre bom homenetismo, que é o amor de pessoa. É, é, é. Você, você os é osadiva. Nosso tesouro. Oh. Oh. Oh, oh, Feliz Natal. Eu... Gente, agora são duas e poucas já, eu ainda tô aqui ainda. Três horas da manhã, a gente tá indo pra piscina Pra não é dizer que é mentira aqui, ó, ó. Olha só, vamos sério, qualquer barulhinho daqui Eu vou sair correndo já Brum. Gente, agora eu vou entrar assim mesmo tá A é, gente tá moradaço Dá oi, Bruno oi, tô... gente, não tá... Pode, pode Para, cara <risos> Dá oi, Bruno Gente, eu tô bebendo desde de manhã Moda da oi Olha, olha essa piscina maravilhosa Vai, vai, vai, Bruno, vai, Bruno Tô te filmando Gente, aí agora a gente já trocou De roupa Todo preto mesmo ah, A boca Aí eu tô com a camisa do meu mozão E meu short que eu tava antes E agora eu vou deitar um pouquinho que eu tô com muito sono O outro já tá deitado ali, ó É, ele tá na bad, gente Que é uma amiga minha, não gosta dele Gente, minha sobrancelha estavam maravilhosos agora. Saiu tudo. Tem uma noção. Aqui, o biquíni que eu vou usar. Ali. Ai, <risos> gente, então, depois que eu saí de lá da Fernanda naquela hora, aí eu cheguei em casa né, cheguei pra vocês. E agora eu tô aqui na minha avó. Aqui é aquele meu primo que eu gravei vídeo com ele e tal. Agora eu vou comer aqui na minha avó, porque a gente tá muito gostoso de coisa só gostosa aqui. Então, é isso. Beijo. Tchau. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito, clique aí na minha carinha para se inscrever. E fique sempre aqui comigo no canal, tá bom? Então é isso. Beijão a todos. Tchau.